Eight, seven, six, Imagine você um lugar frio, mas um lugar tão frio que você poderia, por exemplo, congelar instantaneamente só de sair de um carro, por exemplo. Hoje falaremos de Titã, a maior lua de Saturno. E por que que esse lugar é o mais especial de todo o Sistema Solar para nós seres humanos? Também cercado de mistérios e de sombras e vestígios de vida nesta lua misteriosa, sim, vestígios de vida em Titã. Esta gigantesca lua de Saturno, cheia de mares, oceanos e rios de metano líquido, é tão importante para nós seres humanos quanto ao futuro da nossa raça, que a NASA dá tanta importância a isso, ao ponto de planejar já criar bases num futuro distante em Titã. E hoje é visto como o local mais importante de todo o Sistema Solar. Esta Lua é coberta por oceanos que são muitos misteriosos. Se você fosse para Titã, você seria rodeado por oceanos e por um céu de tom laranja. A gravidade também é bem interessante. Você seria, por exemplo, capaz de dar um simples pulo no ar e, pela força gravitacional do, da Lua, saltar nas alturas e cair bem devagar apenas usando sua jaqueta como paraquedas. Mas sobrevivermos em Titã, sim, pode ser um plano B, porque não tem jeito. O ser humano não acabar com a Terra. Segundo estudos e análises, o Sol acabará daqui 5 ou 4 bilhões de anos. Até lá estaremos bem velhinhos. E agora nosso vídeo fica muito mais intrigante e misterioso, pois falaremos dos mistérios dessa famosa lua. O mais estranho mistério ocorreu no Mar da Ligeia. O Mar da Ligeia fica no Hemisfério Norte de Titã. Este mar possui 150 metros de profundidade aproximadamente. Durante uma vistoria, foi vista lá uma enorme mancha branca, do tamanho de uma ilha. No entanto, a mancha branca some e volta a aparecer de tempos em tempos. O que seria isso? Alguns sugerem que possa ter sido um iceberg no mar. Mas não faz sentido, já que a região não tem características de congelamento ou icebergs. O que seria, então, essa misteriosa mancha branca? Um estudo recente Feito pela NASA, admite que, se houver vida em Titã, deve ser muito diferente e anormal do que estamos acostumados na Terra, pois teria que ser um organismo hiper resistente ao frio. Por falar nisso, você sabia que já temos na Terra aqui um alienígena Terráqueo super resistente ao frio ou ao calor extremos? Falando do Tardigrado, que pode resistir a 250 graus negativos? e até 150 graus positivos de calor. Já pensou essa vida em Titã? Por enquanto, vida alienígena em Titã ainda é um mistério, mas cientistas temem que possa haver vida embaixo dos oceanos de metano. O mais profundo chega a medir 300 metros de profundidade, o Kraken Meire. De acordo com a sonda Cassini da NASA, existe uma probabilidade de lá haver vida, que a NASA está em fase final de projeto de criação de submarinos para investigar os mares desta famosa lua, chamada Titã Sub. Deve ser lançado até 2030. Deve descobrir por lá muita coisa misteriosa aqueles mares alaranjados. Titã possui rios, lagos e até oceanos salgados com maré, de metano no seu estado líquido. Também possui um clima hipergelado de menos 150 graus, que dar inveja a qualquer Groenlândia da vida, não é? Bom, o pessoal do Norte Nordeste do Brasil talvez sofra um pouquinho por estar acostumados ao calor extremo, mas saiba que é bom começar a se acostumar ao frio de Titã, pois segundo os cientistas, Titã será uma das possíveis casas da humanidade num futuro distante. Para isso, precisaria superar três obstáculos. Primeiro, desenvolver engenharia para aquecer o planeta. Mas isso parece que seres humanos já estão ficando craques, não é? De acordo aí com o aquecimento global. Outro obstáculo para seres humanos povoar de Tã seria fabricar oxigênio ou converter o nitrogênio em oxigênio. Mas ainda falando sobre povoarmos titã daqui a um século ou dois séculos, coisa que não para nós, mas talvez para seus netos e bisnetos seja possível. Mas agora falando sobre converter ainda nitrogênio em oxigênio. Agora você para e pensa, caralho, esse youtuber fumou uma e outra, mas saiba que não é tão impossível assim converter nitrogênio em oxigênio. A NASA tem um projeto oficial já para criar oxigênio na Lua, pelo menos na Lua. O projeto está em fase primitiva e deve ser lançado na prática nos próximos 8 ou 15 anos. Já é um começo estamos engatinhando a transformação de gases atmosféricos. Com isso restam ainda alguns obstáculos, como aquecer o planeta segue a frase, abre aspas, o Universo é o local mais hostil possível para a raça humana, fecha aspas. E são muitos os obstáculos para poder povoar uma Segunda Terra, para encontrarmos ou fazermos um mundo habitável para a raça humana. São eles os obstáculos. Para começo de conversa, a superfície não pode ser hostil. Não pode haver constantes terremotos, furacões, erupções, Tempestades gigantes, constantes, em todo o planeta. Para piorar, tem o clima também. Não pode ser um clima muito severo, frio demais, nem muito severo, muito calor aos extremos. Como 100 graus até 60 graus, nós já torramos a peruca, não é mesmo? Para piorar, a atmosfera tem que ser respirável, tem que ter oxigênio, pelo menos em parte. Para piorar, temos também que ter nesse planeta habitável para os seres humanos uma camada de ozônio, que proteja o planeta dos raios solares, dos raios ultravioleta, do sol que seria um câncer fatal para nós seres humanos. Para piorar, o solo também tem que ser arável, cultivável, tem que possuir hidrocarbonetos no solo assim podendo gerar a própria comida para a raça. E por fim, para piorar, não podemos, é claro, encontrar seres verdes no planeta que viriam a chutar nosso traseiro terráqueo dando fora do seu mundo. Enfim, gravidade, radiação, vento solar, atmosfera respirável, temperatura, o solo e instabilidade do planeta, furacões terremotos e raios, vários fatores tornam a ameaça à raça humana. Por enquanto, ficamos por aqui mesmo na nossa terra e cuidemos bem dela. Talvez um dia, então, nossos bisnetos ou tataranetos pisarem, então, pisarão aí em Titã ou outro mundo habitável. Por enquanto, eu fico por aqui. Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal deixe deixa o seu gostei também aí.